Pois é, rapaz. Mais uma polêmica aí pra conta de Ghost Recon Wildlands. Vem comigo que eu te explico tudo direitinho. <SILENCIO> ok. Clês, guerreiros. Eu sou o William Ruff hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Wildlands, mais uma vez, jogo de 2017 que ainda continua muito vivo e gerando muitas polêmicas, inclusive, né? Eu vou falar absolutamente tudo sobre isso aqui, mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para poder apoiar o trabalho que é feito por aqui. Se você curte jogos de tiro com temática militar, então você está no local exato, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! boa 0, 6. padrão. Também atirando com meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, Ghost Recon Wildlands ele já se envolveu em algumas polêmicas, né? Inclusive eu cheguei a fazer um vídeo aqui a respeito, mas vamos combinar que essa talvez seja a mais sem noção de todas. Para você que não tá sabendo ainda aí, no último dia 2 de agosto foi anunciado que Ghost Recon Wildlands chegaria ao Game Pass, até aí tudo bem, excelente notícia inclusive, agora várias pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar esse jogaço vão poder enfim jogar, tudo bem todo mundo fazendo festa, tudo certo, né? Tudo ok, menos pro site Kotaku, que é aquele site que problematiza tudo, aliás, tudo mesmo, né? Eles já se envolveram em várias tretas, já teve treta com o Xbox, porque eles disseram que o Game Pass estava passando por uma seca de triple A's alguma coisa assim, Recentemente os caras tiveram a cara de pau de chamar aquele jogo do gatinho, sabe aquele jogo do gatinho da Sony lá? Eles chamaram esse jogo de racista, cara. Então o nível é esse. Os caras eles distorcem totalmente os fatos em prol daquela velha pauta identitária, né? É por aí. É a famosa agenda. E aí eles ficam procurando os assuntos que ficam ali em alta, né? E vão postando artigos polêmicos justamente para poder gerar é, discussão, né? E a vítima da vez foi Ghost Recon Wildlands. Logo após o anúncio do Ghost Recon Wildlands no Game Pass, o Kotaku já postou logo um artigo com esse título aqui. Game Pass perde um dos melhores jogos e ganha um dos piores da Ubisoft. É isso mesmo que você viu aí, é bem sensacionalista mesmo e totalmente sem noção. A gente está vendo o post do Twitter aqui, eu acho que nem precisa dizer que esse post ele foi muito bombardeado por todo mundo. Acho que não teve nenhum comentário concordando com essa afirmação, ela é realmente bem absurda. E isso fica ainda pior quando a gente vai dar uma olhada no texto em si, né? Vamos dar uma olhada em alguns trechos dele. É um artigo curtinho, né? Mas vamos ver aqui, é, nessa parte aqui tem... Boyfriend Dungeon esse é o, o jogo que tá saindo do Game Pass e que segundo o Kotaku é um dos melhores jogos do Game Pass né então vamos lá Boyfriend Dungeon né é, esse é um dos jogos mais envolventes dos últimos anos segundo o artigo aqui você namora pessoas que podem se transformar em armas e usar essas armas para poder combater as manifestações físicas de suas ansiedades o jogo também tem diálogos afiados repletos de comentários incisivos sobre o bem e o mal no namoro moderno. Esse aí é o contexto do jogo e essa é a opinião do cara sobre o jogo, beleza? Agora vamos ver o que é que ele acha de Ghost Recon Wildlands. Ghost Recon Wildlands é um jogo de propaganda política, retratando a Bolívia como um narco-estado invadido por cartéis de cocaína. Você joga com um esquadrão de forças especiais dos Estados Unidos que chegam para salvar o dia, entre muitas aspas aqui. Né? A Ubisoft fez um trabalho tão ruim em representar o país que o ministro do interior da Bolívia enviou uma carta formal ao governo francês e ameaçou uma ação legal. Cara, é, é complicado, viu? Mas beleza, vamos lá, porque tem muita coisa a ser dita aqui. É, primeiro que a descrição desse jogo aí, desse Boyfriend Dungeon, já mostra que esse jogo ele é de um estilo completamente diferente de Ghost Recon Wildlands. Logo, comparar os dois é de uma idiotice sem tamanho. Claramente, esse jogo foi feito para um outro tipo de público. E esse cara aí, se ele acha que esse é um dos melhores jogos do Game Pass, cara, sei não, viu? Acho que o Game Pass tá, tá complicado aí. Mas enfim, eu respeito. Agora daí o cara vir com essa historinha de que o Wildlands, ele é um dos piores jogos da Ubisoft, que é só propaganda partidária, porque tá retratando a Bolívia como um narco-estado e tal. É, cara, é querer distorcer muito os fatos pra poder promover a ideologia, tá entendendo né? Esse canal aqui eu não criei ele pra poder ficar debatendo questões de gênero, questões de política e tudo mais. É, se vocês querem consumir esse tipo de conteúdo, tem vários outros criadores aí que fazem, é, Então eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, podem ficar tranquilos, mas o que eu posso dizer aqui é que fica muito claro que esse cidadão, ele nunca deve ter jogado o Wildlands, eu digo isso com certeza com certeza ele deve ter lido sobre o jogo em algum outro artigo igualmente tendencioso né tão tendencioso quanto esse que ele escreveu e aí decidiu sair falando essas besteiras exatamente num site que permite esse tipo de artigo porco que vocês estão vendo aqui sabe porque eu penso assim se você quer escrever sobre alguma coisa ao menos pesquise a respeito né Afinal de contas esse é o seu trabalho na é verdade Agora a cereja desse bolo de merda que esse cidadão criou aqui foi citar o problema lá com o governo boliviano para tentar validar o argumento dele, né? É porque é um argumento tão fraco que ele realmente deve ter ficado pensando coisas isoladas assim para poder dar alguma credibilidade. Eu já falei sobre isso no meu vídeo, sobre as polêmicas em Ghost Recon Wildlands, então eu não vou me repetir, eu vou colocar o trecho do vídeo aqui com a minha opinião sobre isso. E e aí vocês vão ter uma ideia. Pois é, acho que todos nós sabemos aqui que a história de Ghost Recon Wildlands ela se trata de uma obra de ficção, né? Aliás, o próprio jogo deixa muito claro isso logo no início passando uma mensagem é, explicando isso, né? Mas o ministro do interior da Bolívia o Carlos Romero ele não quis nem saber, né? Ele partiu pra cima da Ubisoft, entrou com uma queixa formal junto ao embaixador da França, pra quem não sabe ou não lembra, a Ubisoft é francesa então o cara tava tentando usar o governo francês para impedir que o jogo fosse lançado, né? O mais engraçado de tudo é que na época ele alegava que temia pela imagem do país, sabe? Já que segundo ele, a imagem da Bolívia seria arranhada internacionalmente, né? Já que o jogo insinua que a Bolívia teria se tornado um narco-estado, né? E aí, como eu disse, ele estava tentando a todo custo impedir o lançamento de Ghost Recon Wildlands. Uma verdadeira palhaçada, né? Seria quase como se o governo brasileiro tentasse impedir o lançamento do Tropa de Elite porque ele retrata ali questões relacionadas à corrupção dentro da polícia. Faz sentido nenhum isso. Pois é, tá aí. Não faz sentido nenhum essa reclamação do governo boliviano, assim como também não faz sentido nenhum usar isso como um argumento para tentar desmerecer um jogo. Se o cidadão que escreveu esse artigo, se ele tivesse tirado um tempo ao menos para poder jogar um pouco o Ghost Recon Wildlands, ele saberia que definitivamente esse jogo não é um dos piores da Ubisoft, muito pelo contrário. Mas enfim, foi nisso aí que a atual media gamer né, se tornou. Pessoas que analisam jogos, mesmo sem ter jogado, e pessoas que criam polêmicas vazias, única e exclusivamente para poder gerar clique, só para isso. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês acham do Kotaku, né, das pautas do Kotaku aí. Forte abraço a todos, foco um na missão, e até a próxima.